Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou ensinar vocês pessoal a fazer aí um aquecedor de marmita veicular. É ideal para aquelas pessoas que trabalham na rua, que trabalham com seu veículo, que não tem muito recurso assim, vamos dizer, para almoçar. E também a qualidade do almoço hoje, vamos dizer que não está muito boa, né? A pessoa tá lá, não tá no seu bom dia e faz a marmita de qualquer jeito não, não tá do seu agrado às vezes você vai pegar a marmita e tá lá as patas do frango para fora a pessoa tranca lá, faz de qualquer jeito lá a marmita ou seja, não é do nosso agrado muitas das pessoas também assim como eu, trabalho na rua não tenho muito, vamos dizer assim, recurso para pagar todo dia um almoço então pessoal, desenvolvi aqui um, um marmiteiro veicular Tá vendo aqui, ó? Vou desligar aqui do carro, ó. É 12 volts, ó. Desliga aqui do carro, ó. O marmiteiro tá aqui, como vocês vê aqui, ó. Vou abrir ele. o marmita já tá... Aí, pessoal, dá pra ver até a fumaça saindo, ó. Logo ali tem um... o talher também pra esterilizar, né? Então, pessoal, você traz a comida da sua casa do seu jeito. Do jeito que a sua esposa, sua mãe prepara. Tá ali, ó. Olha aí, ó. maravilha. Quentinho. É meia hora, pessoal, para preparar essa marmita, para aquecer aqui tudo e tal. E você não gasta muito para fazer isso aqui, não. Eu gastei aí na na faixa aí de uns 70, 80 reais. Porém, essa eu já estou usando há dois anos e bem satisfatório, viu? Falar para você que é muito bom, não falha, não dá nenhuma pane no veículo, não. Nem fusível queima, você quer saber A única coisa que não pode ficar é ligada com o veículo desligado Porque senão descarrega toda a bateria Assim como o rádio também descarrega Pessoal, tá tudo aqui ó. Feitinho É uma resistência que tem lá dentro Dentro de uma vasilha pequenininha também com água Você coloca a marmita em cima Vou até tirar aqui para vocês verem ó. Bem simples, porém é... Bem objetiva Olha lá Aí ó, aí pessoal. Então, é simples, porém funciona e muito bem. Pra mim tem resolvido muito bom. E eu quero compartilhar essa ideia com vocês aí. Pra ajudar também todo mundo aí, os caminhoneiros que também não conseguem almoçar muito bem na rua aí. Espero ter ajudado aí, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, é... dúvidas eu tô disposto a ajudar aí. Vou deixar o e-mail, as redes sociais aí na, na descrição do vídeo. Valeu!